Fala galera, beleza? Franz Rezende Pensa numa cidade quente, cara Nossa senhora Pessoal, tô aqui para passar uma dica para vocês Sobre o uso de niveladores, tá? E a gente vai usar niveladores para fazer os revestimentos e o piso da casa Niveladores da Astra De um milímetro, tá? Nivelador Cunha também Da Astra E a cunha da Astra é aquela uma que tem o formato anatômico, pessoal pro... Pra facilitar a aplicação mas pessoal, a dica que eu tenho para passar para vocês é a seguinte Deixa eu pôr os clipes lá primeiro Depois eu explico para vocês, tá? São quatro clipes por peça ó. Vou usar aqui, ó, quatro clipes por peça Um em cada canto, né? E duas no meio, mais ou menos aqui dividido Beleza A gente vai usar quatro clipes por peça, tá pessoal? Duas no canto, duas no meio para ficar um serviço de primeira. Só que... Esse clipes da aqui... Eu pedi de um milímetro, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Clipzinho top. Um milímetro. Bem fininho. Só que aqui eu vou fazer o espaçamento de um e meio. Eu não vou fazer de um. Eu vou usar a cruzetinha de um e meio aqui no meio. Tá? Olha lá. Mas, Franz, por que, que você vai usar o... O espaçamento de um e meio... E você está usando a, o clipe de um. Vou explicar para vocês. Depois que eu desligar aquele laser ali. Porque está vendo na minha cara aqui. Peraí. Pessoal, o problema é o seguinte. Quando você usa o clipe como espaçamento. Não apenas como trava. Para travar as peças. Mas como espaçamento. Ah, pode acontecer. De um pouco de argamassa. Entrar aqui. Ó, ó, aí você trava a cunha. O que acontece? Essa argamassa aqui trava esse clipe. Na hora de quebrar, ele quebra errado e fica essa ponta de plástico para cima aqui, ó. Essa ponta de plástico fica para cima. Isso dá uma dor de cabeça para retirar que é terrível. O que, que a gente faz? Truquezinho aí de azulidista profissional, tá? Para vocês que são iniciantes, tá? É, a gente usa um, espaço, um, um nivelador com um espaçamento menor do que vai ser feito aqui. Então aqui vai ser um e meio. Eu jogo um, espaçamento, um, um nivelador de piso de um aqui. E uso 1,5 um de junta Se você vai fazer um porcelanato com junta de 2 Você pode usar um nivelador de, de piso desse Com um clipe desse de 1 um, ou de 1,5 um e, e uma cruzeta de 2 Por que? Aí o clipe trabalha folgado pessoal. Se ele trabalha folgado, na hora de quebrar Ele vai quebrar aqui na base E você não vai ter ponto de clipe para retirar Beleza? É por isso que a gente vai trabalhar aqui Sistema de clipe Clipe é, solto, né? É, não travar o clipe, tá? a gente vai usar espaçamento maior e o clipezinho mais fininho na hora de quebrar fica tudo certo e eu vou dar uma dica nessa obra minha aqui de como tirar essas pontas de plástico então fica ligado, quando estiver sentando no piso eu vou deixar uma ponta de plástico dessa de propósito para cima para que eu possa explicar para vocês um método muito fácil de tirar ponta de plástico que fica para cima